YouTube Brasil! Eu acho que já vi todos os lugares que tinha pra ver neste planeta. Dark Shots? Eita lá, meu querido! Queijo vocês, Eu achei que vocês ia achar isso! Bum! Vermelho. Você sabe como funciona? Mudança temporal. Estou a par de tudo. Prossiga. <risos> Ainda mais quando tem esta morceguinha aqui pra ajudá lo E caralho. Tudo bem. O oh, Cris. Cris. Onde arranjou esses ovos? Foi seu avô que fez? Ah, ah, não, foi... Hello, everybody. My name is Be